A Guanaré apresenta Contra Ponto. Só observando aqui que já já entra também já, pelo Facebook. Já Facebook, entra, viu? Facebook A gente agradece a você pelo carinho da audiência Nossa, e da preferência. E hoje nós recebemos aqui o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que <risos> ontem participou de uma maratona, meu amigo. Foi Pense no, numa maratona. Então foi a correria de um lado para outro, né? Ou seja... ...entregando obras de serviço para Caxias... ...e a gente agradece aqui primeiramente... ...quero cumprimentar o senhor mais uma vez... ...prefeito Fábio Gentil e uma boa tarde... ...boa tarde prefeito, muito obrigado... A vontade de cumprimentar também os caxienses... ...novamente boa tarde a todos caxienses... ...tanto da zona urbana quanto da zona rural... ...todos os bairros, os centrais, os mais periféricos... ...boa tarde, aqui é o sistema Manaré de Comunicação novamente eu agradeço a oportunidade de estar com cada um de vocês podendo aqui num sistema de bate-papo falar um pouco da cidade falar um pouco de projetos futuros do que a gente pensa, de como conduzir essa cidade Aham. eu acho que é dessa forma levando a informação a população caxiense nós iremos encontrar o ponto de equilíbrio para que o município possa retomar suas atividades, então que Deus nos abençoe e boa tarde a todos cachinenses. maravilha e, e assim, você que quer fazer alguma pergunta, também o pessoal pode, pode, pode, pode, pode mandar pergunta, pode, né, prefeito? Porque, se quiser, mandar pergunta pelo WhatsApp. Se quiser mandar vou, áudio, eu pode vou, mandar. Eu, eu, eu se quiser vou pedir fala pro, fazer ao vivo, pode fazer. que dá na Já ó, Tem aí? Calma aí. Eu vou... Deixa eu só falar o um número aqui, peraí. <risos> 98175-3559. Repetindo, 98175 981753559. Pode mandar O Gilson, aí. o Gilson vai ficar aqui nas perguntas, na hora que tiver pergunta aí, Gilson, tu a gente pode vai, me encaminhar ou encaminhar pro É, encaminha aqui pro pro cara e ele vai ele vai repassando aí pra gente, OK? E aqui, dá para colocar por aí também, né, as as falas, né? Beleza. Então, o Gilson vai ficar aqui na observando aqui a você que vai enviar aí as perguntas pelo 981753559. Eu peço aí que o Marcelo também coloque na TV. Só para que as pessoas uhum. possam também visualizar pela TV e, e possam enviar aí a sua pergunta. Muito bem, a gente começa falando de ontem logo, né? Das inaugurações. Começou pela... É, claro que o senhor fez a recepção, né? Ou seja, ao, ao vice-governador Carlos Brandão, mas começou pelo engenho d'água. Agora eu estava observando o povo lá tá, realmente estava numa grande expectativa em torno... Daquela escola. Era há muito tempo. E eu, eu queria até que o senhor da, da, da o senhor chegou a dizer que há um tempo atrás, quando eu era vereador, você chegou a falar que. Será que essa escola só vai ser feita quando eu for prefeito? É verdade isso? É, com certeza. <risos> Boa tarde, tarde Júlio Mãe. É, fui vereador durante 20 anos, né? São cinco mandatos, em vezes, quatro, vinte anos. E.. É, eu lembro que alguns vereadores que tinham atuação maior lá no povoado Buriticorrente, Corrente no povoado de região d'Água. Mas no Corrente também não vou citar posteriormente, uhum. porque nós temos trabalho para lá. No povoado da região d'Água, entrava com os requerimentos, que eu cabia a cada um dos vereadores. E passou o primeiro mandato nosso, requerimento e nada feito. Segundo mandato, requerimento e nada feito. Terceiro mandato, requerimento e nada feito. Quarto mandato, requerimento e nada feito. Mandato, e nada feito. Nossa Senhora. E aí, os eu dizia aos vereadores, faz tenho a certeza de uma coisa, de tanto requerimento referente ao mesmo objetivo, mesmo objeto de trabalho, que nada mais é do que a justiça seja feita com a educação de Caxias na zona rural, que é a construção de uma escola, nada mais justo você construir prefeito. Nós estamos aqui com essa obrigatoriedade de dar educação às pessoas que precisam. Mas dizia, então, já, já sei, não vai ser feito. Só vamos fazer, só vamos fazer se um dia eu for prefeito. Mas eu falava num tempo de brincadeira porque eu não pensava em que eu seria prefeito. Eu não pensava que seria candidato a prefeito. Isso não passava naquele momento na minha cabeça. Então, eu falei num ato de brincadeira. Se eu for prefeito, como disse aqui, Provera do Manoel dos Caçamba, que queria calçar a sua rua. Estava aí um dia, se eu for prefeito, eu calço a sua rua. E foi Olha a primeira aí. obra minha. E assim, e quando me candidatei ter prefeito, que eu tive a oportunidade de me eleger prefeito de Caxias, eu disse, agora, senhores vereadores, a escola sai. E é uma escola de grande padrão. É verdade. Uma é. escola de 12 salas de aula, contemplando sala, laboratório de ciência, laboratório de informática, sala de A.E., auditório, toda climatizada. Não é uma escola simples de zona rural, é uma grande escola. Eu Ela entendo... tem o mesmo projeto da, daquela da Vila Paraíso? Igualzinho. O, é, projeto, o mesmo projeto? Mesmo, o mesmo projeto da Vila Paraíso. Para mostrar o que eu faço na zona urbana, eu faço na zona rural. Ótimo. E eu entendo o seguinte, eu sou engenheiro civil. Eu passei na mão de centenas de professores em todas as áreas do ensino infantil, fundamental, médio e superior. E eu percebo o seguinte, Hudson, que se com a educação está difícil, sem ela, mesmo, é sem cara, ela. Tá difícil, está quase impossível. Então nós precisamos propiciar a todos aqueles que, que querem uma educação de qualidade, essa infraestrutura que possa oferecer. Por isso que eu tenho retratado. Em 2017, quando assumi assumimos o governo municipal, a primeira obra nossa na educação foi a implantação do livro didático para a educação infantil. Mostrando que a educação infantil com nossos filhos não precisa somente brincar, mas é brincar interagindo com as letras, é brincar interagindo com os professores, uhum. é fazer a educação qualificando, para que quando eles chegarem no ensino fundamental, possa participar do IDEB e automaticamente melhorar esse Verdade. conceito que nós precisamos. E implantamos os melhores livros, consequentemente, os alunos que estavam em escola particular correram para a escola pública. Agora eu tenho um estudo de qualidade, eu tenho é um verdade. ensino de qualidade. Profissionais nós temos, nós temos prédio, infraestrutura de qualidade e agora o é um material didático para isso. Isso era uma forma de incentivar. E continuamos investindo no ensino fundamental, o menor ensino fundamental, maior. Mas sabíamos que não podia parar por aí. O ensino médio, que é uma obrigação do Estado, a Prefeitura Municipal, ela contribui tanto com o prédio, tanto com o transporte escolar, pagando a iluminação, mantendo todo o aparato necessário. O Estado entra com os profissionais. Até transporte, né? O transporte é, é mantido é, é, pela Prefeitura, Prefeitura Municipal de Caxias. Tá vendo? Então, a gente tem um compromisso. E mesmo assim, temos continuidade, porque o ensino superior é uma obrigação do governo federal. Uhum. O município ele não, tem, ele não tem essa obrigatoriedade, mas... É um dever quando nós entendemos que a educação é a prioridade de uma gestão. Então, introduzimos aquele que estão sonhados para o municipal. O municipal nada mais é, nada menos é do que você colocar no ensino superior todos aqueles que estudaram em escola pública e que não têm condições de pagar uma, uma faculdade particular. Então, hoje está aberto. Você estudou em escola pública não tem recurso para uma faculdade particular. Passou no vestibular? Requeira da prefeitura que nós vamos pagar o seu curso. E isso não é bolsa, isso não é uma, um financiamento, é uma bolsa de complemento, complementar Gratuita, tot, pra... total, que o aluno possa ter um, um pré-requisito só. Não ficar reprovado. Só tem que estudar. Só né? tem uhum. Porque nós vamos valorizar quem quer estudar. E, e o senhor falou isso ontem lá, ou seja, então são 20 anos depois de, um, mais, de 20, um, mais, mais de 22 20 anos. Lá do, acho, do é? sonho do da comunidade. Isso. E o senhor destacou exatamente essa questão lá, né? Eu, eu, é prefeito. importante, né? Eu teve queria levantar inclusive... dois pontos, só para a é. gente não perder a linha aqui. Uma, quando o, o prefeito fala de ônibus, né, que é educação, é de, é de responsabilidade de determinados entes. Posso me corrigir se eu estiver é. errado. O IFMA vai vou retornar às aulas agora e tentou conversar com algumas empresas de ônibus para fazer o transporte do, dos alunos Exato. ninguém queria aceitar. A prefeitura que teve que... Ter uma conversa, claro, teve a... que fazer um alinhamento para uhum. o pessoal poder aceitar, via prefeitura, né? A, a prefeitura tem uma parceria muito grande com o IFMA, até com a escola técnica, Legal. que é o IFMA. A prefeitura fez a iluminação pública até o IFMA, que isso reduziu o índice de assalto naquela região ali. Verdade. A prefeitura trabalhou em parceria, dando condições de que o IFMA pudesse executar um trabalho de qualidade. A prefeitura ela tem um pronera, o, o IFMA tem um pronera que é justamente as aulas do pessoal do ensino da, da Zona Rural, em que a Prefeitura banca isso aí com transporte escolar, com alimentação. Quer dizer, a Prefeitura tem hoje uma grande parceria, juntamente com, com o João, que é um dos diretores do IFAM. Diretor do João IFA, da Paixão. Um, João da, Paixão. João da Paixão. Com o Ramundo Filho, que é um dos diretores também, que faz parte lá. Isso, e o é essa de ensino lá, né? e essa parceria faz com que esse ensino profissionalizante, ele possa estar qualificado cada vez mais. Nós entendemos de prefeita para gerenciar o município, e tudo aquilo que tange o município, embora seja um órgão do governo federal, cara, embora seja um órgão do governo do estado, embora seja um órgão do governo municipal. É necessário que nós busquemos todos os caminhos possíveis para que a gente possa melhorar e qualificar cada vez mais. E assim nós vamos fazer. Assim nós vamos fazer. Tá? Então nós vamos continuar. A prova disso é que hoje pela manhã nós já recebemos uma ligação onde o estado ofereceu já e já, já entregou para o município de Caxias a praça da Coab. Hoje já está em tránsito ah, é. Quer dizer, a administração vai ser, Toda, a, vai responsabilidade ser da a, responsabilidade. a responsabilidade da manutenção, manutenção a responsabilidade não, de, de manter aquilo, de cuidar. <risos> Na verdade, a obra, o, o governo do Estado bancou com a, a a, o nosso trabalho, com a nossa parceria. Mas o compromisso é nosso. Tanto que agora nós vamos trabalhar, porque eu vou fechar a praça. é, eu, é já estava falando a gente tava disso falando aí isso agora, no começo do é, programa. Porque, então, você tem os animais soltos, você tem a garantia de que possa permanecer intacto. Porque, por incrível pareça, a tristeza vem. Os vândalos acontecem. É. Vocês acreditam que já roubaram os bicos? Meu Deus! Já tiraram, não foi dizer, roubaram, eu não, eu não sei o que é. Já tiraram os bicos da fonte de água. Amor, eu, lá. Pelo amor lá. de Deus! Bicho. Caramba! Rapaz! Dizer, em menos de um dia, em menos de 24 é, horas. de horas. Quer dizer, isso é um absurdo. Eu quero que a população de Caxias entenda o seguinte, independente de quem. Eu, eu conclamo, eu imploro, eu peço, eu suplico. É um patrimônio nosso, né? A praça não é minha. A praça é da população. A praça é de todos nós. Quando imagina se essa praça não tivesse sido feita na Coab, tivesse sido feito no ponte, a Coab ia conclamar por uma praça. Ia é pedir, verdade. ia suplicar, ia chamar o prefeito: prefeito, cuida da nossa praça, faça uma praça para nós. E se o dinheiro que eu tivesse para fazer essa praça, eu tivesse que reformar do ponte, hora entregue, com a semana. Se eu tivesse que manter a praça. Se todo dinheiro eu tivesse que manter aquele patrimônio, eu nunca ia fazer da é. Então, isso que quer dizer para vocês gente, que vocês sempre possam enaltecer aqui, não é só o trabalho do prefeito, mas que a gente possa conclamar a população para que possa cuidar das tá, obras que são públicas. A, a, a, a, a, a gente estava falando agora há tá pouco, agora de, um pouco sobre isso. É, é de a gente ah, é, é tomar posse da cidade. Eu estava dizendo, não é só o prefeito tomar posse do cargo. De, que a gente situa não, a Não, é a gente enquanto que tá cidadão. Um belíssimo trabalho. É a gente enquanto cidadão que tem que se assenhorar Sim. da cidade. Pronto. Imagina, eu sou apaixonado pela cidade Então se assim, eu não consigo ver algo quebrado que hoje eu mando tentando tento mandar com essa Exato. Mas se amanhã entrar um prefeito Que não tem essa paixão toda, que não tem esse amor todo vai, As coisas vão jogada. Aí o nosso Natal vai acabar Aí a, o nosso shopping vai acabar, a Praça Chapara vai acabar A Praça da Bíblia vai acabar, o Mirante vai acabar uhum. Quer dizer, gente, a gente precisa cuidar do que, do que é nosso Faça de conta que essa praça Que o Parque Ambiental, que o Shopping Popular Que o restaurante popular Que a Universidade de Medicina é um patrimônio da nossa casa. Não. O que a gente faz na nossa casa? A gente não cuida. Cuida. Então vamos cuidar daquele patrimônio que é nosso. A gente só vai falar, o dinheiro veio, cadê? Mas o custo de manutenção é muito alto. Então assim, ó, é, é, é, é tratando aquilo que você falou. Então assim, ó, a gente precisa estar sempre, sempre. Não é porque passou o período litoral que a gente vai largar as mãos. A gente tem que estar sempre com o mesmo objetivo. Nosso governo é participativo. A população precisa participar, mas não somente cobrando, mas dando direcionamento, contribuindo Ajudando, para a boa gestão. Imagina, a cidade está suja. Por quê? Porque botaram o saco de lixo na porta, rasgaram o saco de lixo, passam, é rasgam e soltam. A sujeira está lá. Eu, eu conclamo por outro objetivo. Imagina se quem estivesse varrendo a cidade... Você é mãe de você. Ou você é <risos> a mãe de vocês. Diz assim. tá? Como é que você ia se sentir se você visse alguém sujando na sua cidade? Você é esculhambá. Então vamos pensar nessas pessoas que trabalham o mês para ganhar um salário mínimo e que tem que ser humilhado pela população, quando a população, a população não, corrigindo, pelos aqueles vândalos Exato. que querem sujar, os sujões que suja de forma proposital. Eu entro na defesa de todos os garis Entra na defesa de todos os varredores de rua, varredeiras de rua, que trabalham quatro horas da manhã, acordam para poder então, varrer é a verdade. cidade. Porque querem mostrar uma cidade limpa. E nós vamos sujar, vamos contribuir, gente. É. Essa cidade é a nossa cara. Quando você idealiza uma cidade, quando você vende a imagem de uma cidade, você vende a imagem do local que você mora, da sua casa, da sua residência. Isso mesmo. Então vamos oferecer aquilo que tem de melhor. E eu volto a frisar, sempre digo isso que é, são inter, interrelacionados, uma coisa depende da outra. Quando a empresa que a gente traz para cá quer vir se instalar, ela olha todo o entorno da cidade, ela olha como é que está a rede de saúde, como é que está a educação, a segurança, <risos> e olha como é que está a limpeza, da, limpeza cidade. da cidade. Você não vai comprar uma casa suja, é. mal cuidada. Você que nós somos homens, quando você olha a mulher, se, se a mão dela está limpa, se as unhas estão é. feitas, se ela está limpa, a cidade é do mesmo jeito, a gente precisa qualificar a nossa cidade para que possa gerar esperança, para que possa gerar curiosidade de que outras pessoas possam vir. E isso não pode ser pontual, só no Natal, só no Carnaval. Não, gente, tem que ser o ano todo. O ano todo. Então me ajudem a administrar a cidade. A população precisa de nós, mas vamos respeitar. Todos aqueles que trabalham na limpeza pública. Falando em resultado do, da, da Blitz Urbana, do trabalho, ah, já tem terreno ali para o pai Geraldo já cercado. Poxa, o dono já aqui teve é. cercar, Alexandre Alexandre Alexandre Costa, Costa é. cercaram. É verdade. E prefeito falando, voltando aqui, né? Continuando o assunto da educação, <risos> foram anunciadas a construção de mais 16 escolas. Isso. Eu sou. Depois dessa pandemia, todo prefeito reclama de uma coisa só, falta de recursos. Mas nós trabalhamos com a cabeça no lugar, com a conscientização de que a gente precisava. Nessa retomada das uhum. atividades Propor a população de Caxias É um grande momento Um grande momento tá, Então nós fizemos isso tá? é, Nós trabalhamos Com planejamento E agora com a pandemia De certa forma controlada, Caio é, Nós conseguimos economizar E automaticamente Deixarmos os recursos guardados Para que possa investir Todas as obras executadas no município até hoje, entregues, todas sem exceção, é, executadas pelo município, são com recursos próprios. Prefeito, e essa de ontem? Essa foi executada pelo Estado, tá? em parceria com o município, é diferente. Agora, as obras que eu executei, é importante que a gente trabalhe dessa forma. Então, eu resolvi agora ontem lançar um pacote de 16 escolas. Nossa. Nós vamos começar a construção de imediato, nesses próximos 10 dias, de 12 escolas de uma sala de aula Enaltecendo o projeto Criado pela Amanda Gentil é Tanto zona rural quanto zona urbana Sim, zona, zona urbana E vou citar aqui é, Amanda Gentil Ela criou um projeto chamado A escola que temos E a escola que queremos hum. o que, que é? Nós vamos na comunidade A comunidade diz a escola Nós temos a escola aqui de Taipa, de João de Barro, de Palha Nós queremos uma bonita de alvenaria É climatizada, pintada assim, assada e a Amanda idealizou esse projeto. E eu absorvi com uma grande ideia de uma jovem de 22 anos, que quer oferecer uma educação com qualidade muito mais ainda, mas com infraestrutura qualificada também. E eu absorvi. Então serão 12 escolas, essas 12, como é de uma sala de aula ela é menor, ela acontece na zona rural de Caxias. Na zona rural de Caxias. Nós estamos concluindo essa escola de 12 salas de aula aqui no bairro São Francisco, que de março e abril deve estar pronta, de 12 salas de aula. E eu autorizei mais duas escolas de seis salas de aula. Uma na Santa Terezinha, de seis salas de aula, e uma aqui no bairro São Pedro, de seis salas de aula. Um bairro que eu já tive lá hoje pela manhã, nós estamos é, fazendo toda a topografia do terreno, tirando as bacias no leito do bairro, na parte central do bairro, tirando toda a água e toda a lama. Vamos asfaltar e calçar todas as ruas do referido bairro. Então, assim, esse complemento, tudo é uma obra complementando o outro. Vamos construir uma escola, mas precisamos oferecer uma infraestrutura de qualidade, uma infraestrutura das ruas de qualidade. Fui lá no bairro Tenoviana, nas ruas que juntam o bairro Tezoduro com a Tenoviana, já estamos calçando os bairros. Estamos calçando na Sulina, estamos calçando no um Novo Tamarineiro, estamos calçando na Rua São Francisco. Volta Redonda. Volta Redonda, estamos fazendo essa serviço de Volta Redonda. Vamos para para Luísa Queiroz. Então é muito trabalho, é muito trabalho para uma prefeitura fazer com recursos próprios sozinho, mas nós estamos fazendo. Então agora qualquer um que faça oposição, se perguntar cadê o dinheiro, pode mostrar. É. Serão 30 milhões em obra. 30 milhões. 30 né? milhões em obra. Olha faixa, eu falo uma faixa de 30 milhões que eu autorizei também a construção da maior usina de energia fotovoltaica, que é a energia solar. Legal, ah, vai hein? ser em Caxias, para a rede educacional de ensino. Para que as escolas... O investimento é alto. 3, 4, 5 milhões, não sei o valor dizer, ainda. Quer dizer, é, é a geração de energia para cada escola, é isso? Para as escolas. Na verdade, sim. A gente escolhe um ponto, a gente uhum. monta a usina naquele ponto certo. e a gente vende a energia para a Equatorial. Ah, tá. Distribui, pra, é, Para o tá. Equatorial. A gente soma todas as despesas da educação do ah, município. Tá. Por que da educação? Porque essa obra será feita com recurso da educação. Entendi. Tá? Uhum. Então a gente pega, soma todas as despesas do município da educação e ver o que a gente produziu. Sem a gente produziu mais... E desconta, né? Sem a gente produziu menos, a gente complementa. Entendi. Mas pelos nossos estudos de engenheiro que eu sou, durante três anos, primeiro, a gente vai equiparar as despesas com receita. Uhum. Como nós temos uma garantia de 25 anos, os próximos 20 anos serão de lucratividade total do município. Nossa. O município vai sobar, nós vamos chegar a economizar uma faixa de por ano em torno de 800 a 1 milhão de reais por ano. Que Quer legal, dizer, é cara. um dinheiro, é uma é uma escola grande por ano. São Nossa. dez escolas pequenas por ano. Então assim, o que eu estou fazendo é plantando uma excelente semente para que amanhã nós tenhamos excelentes frutos. A prefeitura de Caxias faz a sua parte e eu tenho certeza que a gente consegue melhorar cada vez mais o nosso município. Quando a gente pensa dessa forma Sobre, esse tema, aprove... tá de Sobre esse tema, só aproveitar para mandar Parabéns. um abraço para o meu amigo lá, Luiz Gustavo Lá da Rampage, que ontem Que na inauguração da escola nós falávamos exatamente isso Imagina aí A quantidade de escolas é. Ar-condicionado ligado de manhã e de tarde O consumo que é Exato. Será se tem um projeto? Será se tem um projeto? Tá aí projeto é. aí, Gustavo o, Olha, para você ver é, Nós aqui fizemos a cabeça de uma ponte Fizemos a ponte, a cabeça da ponte Povoado Lavra Lavra. Lavra, Lavra, ligando ao povoado Cachoeiro mas eu já autorizei, já vai começar nesses próximos 30 dias, uma ponte ligada ao povoado Santa Rosa, terceiro distrito, ao povoado São Pedro, terceiro distrito. Quer dizer, uma obra que já é pedida e conclamada há mais de 20 anos, porque é uma obra cara, é mas verdade. eu já autorizei, já foi licitada, a empresa já é ganhadora, que eu não sei qual é a empresa. Já vai começar. Co São Pedro. Vamos só localizar aqui. É. É, aqui, é, quem vai aqui, você pega sentido do Marido Rosário, sentido do Capão. Ah, tá, certo. Sentido Capão. Beleza. Aí você vai até o povoado... Não, mas quem vai por aqui pela barriguda também pode. Na barriguda, você. Depois da barriguda, você tem um pontão, pega a direita, é, eu pe... um pontão, aí você ultrapassa o pontão. Exato. Na hora que você ultrapassa o pontão, você já está no povoado da Aliança. Aí do povo. Vai da... ser ali naquela região ali, hein? É, aí Aliança Santa Rosa. Santa Rosa, ah, ponte. Tá. Eu imaginei que seria na, sobre o Rio Itapecuru, não. Mas não. não, não, não. Ah, não. tá. Entendi. É ligando os povoados. É ligando os povoados. Não, é, não, não é ponte sobre o Rio Itapecuru, não. Até porque se fosse, a gente faria em Caxias. Exato. dessa passa dos 15 milhões de reais. É verdade. É muito dinheiro que o município não tem. Mas eu quero dizer que a gente está trabalhando em todos os aspectos. Piso intertravado, piso sextavado, é, blo, é, bloco de paralepipo nós vamos trabalhar em todas as áreas em todos os bairros. Só falando de ponte aí, eu lembrei de uma ponte, ela já foi finalizada, aquela lá perto do, do engenho d'água, ao lado do engenho d'água. Já, já, já, já. Um é lá no povoado. Se eu me recordar aqui. Eu, eu fui lá na. Ela estava em. É, é depois, do descanso, é depois do descanso. Depois do descanso. Barragem. Barragem. É o povoado também. barragem. Já foi feito, já está pronta, graças a Deus. O nosso trabalho não para, João. O problema é que o município tem 835 povoados. É muita coisa. É. Quando eu faço uma obra no povoado do terceiro distrito, o segundo e o primeiro não estão vendo. É. Quando eu vou fazer? Agora as escolas a dividiu. São cinco no povoado é, do, no segundo distrito, três no primeiro e quatro no segundo e no terceiro. Então, assim, essa divisão vai mostrar que a gente tem trabalho em todas as áreas. Autorizei também agora a licitação de é, estrada vicinal. E tem uma licitação de super importância, Júlio Limar. Super importância. Uma licitação, Caio, útil, de Limar, que custa mais de 200 milhões de reais. Nossa. Que eu autorizei. Que é o nosso tão sonhado aterro sanitário. Ah, Será é. Que é, esse é. Eu, eu, eu queria só que o senhor segurasse rapidinho, porque eu queria encerrar o assunto da educação. Porque estão Sim. perguntando, o senhor, foi, o senhor foi falando em abono, abono não, em 13º, só que você falou um outro abono. É verdade, vai ter um outro abono? Pronto, vamos deixar bem claro, para que a população entenda e a oposição não é, divide é os assuntos. Tá, Começando a chegar a pergunta verdade, aqui. quando eu paguei o abono, é como se fosse já um salário, porque foi acima do valor do salário mínimo. Isso. Então, foi um 14 salário tá? salário. Nós vamos pagar, entre, no dia 15, eu quero pagar o 13º salário. De dezembro. Dezembro, 15 de dezembro, dez terceiro complemento 13º. Dez no dia 20, eu pago o mês de... Dezembro, certo. antecipando novamente. E no dia 22, para a rede educacional, para os professores do magistério que estão em atividades, certo. para todos os professores que receberam agora em outubro. Contratado e efetivo. Contratado e efetivo. Nós iremos, já estou afirmando dois meses antes, dois meses e meio antes, nós iremos dar mais uma gratificação, mais um abono, não, me, não sei o valor agora, para que eles possam, no mínimo, dar um presente para o seu filho, Maravilha. para que possa fazer o Natal bom, bom. mais justo. Pela primeira vez na história de Caxias, professor, pela primeira vez na história de Caxias, professor recebeu abono no dia 15 de outubro. E vai receber pela primeira vez na história de Caxias, dois abonos dentro do mesmo ano. Dentro do mesmo ano. Isso mostra o compromisso que nós temos com essa classe tão importante, porque eu também sou professor e sei da necessidade que temos de implantar, de implantar é, esse, essa, essa forma de reconhecimento, de Verdade, reconhecimento. É um reconhecimento, e, né? pode, pode, exatamente. o ok? Parabenizar aqui, eu estou parabenizando, parabéns, professor. Mas a gente precisa qualificar mais, de uma forma de qualificar mais, de incentivar mais, principalmente, que estamos retomando é, as aulas agora. É necessário... Que os professores Isso até motiva mais o professor. Se dedique mais, é necessário é que verdade. se dedique mais ainda. Com então, certeza. a gente gratifica para que eles possam ter esse incentivo a mais. E o que a educação recebe é referente à quantidade de alunos matriculados em sala de aula do ano anterior. Tá? Então, a assim, gente precisa do empenho dos professores. Porque essa nova, esse novo reestabelecimento na sala de aula não é tão fácil. Porque assim, a, a, a, isso que o prefeito está colocando é interessante, porque assim, embora, por exemplo, a busca ativa vá atrás do aluno esse ano, ele só vai contar a partir do próximo, é isso? Sim, sim, sim. Isso em recurso. Em recurso. Em, em... Mas, assim, mas nós temos que convencer os pais que ainda estão com medo de voltar Exato, aos alunos. Isso. É necessário que eles voltem. E assim, ontem... Nós distribuímos mais de 250 toneladas de merenda escolar escola. como um kit de alimentação escolar para, as, para os alunos matriculados na rede municipal de ensino. Mais ainda, nós distribuímos nas escolas para que essas crianças possam ter, além do kit complementar uhum. da alimentação, possa ter a merenda na própria escola. Então, foi dois pontos ah, então, o um kit é uma coisa, a alimentação é, é outra história, né? O kit né? é entregue A merenda escolar dentro da escola é sim. outra conversa. O kit ele leva para né? casa, Isso. é dele. A alimentação é o município que faz dentro da escola. Isso. Porque nós sabemos que muitos alunos, Caio, é triste que a gente retrata, mas é a verdade, que muitos alunos vão para a sala de aula, claro, para estudar sim, mas pensando na alimentação, né? porque às vezes em casa não tem o que comer. Tá, nós precisamos, além de alimentá-los, nós precisamos da alimentação de qualidade. Então, é o município entendeu isso, distribuiu esses kits de complemento alimentar para cada aluno. Não é a cesta básica. É, lembrando que o kit não é uma, uma cesta, cesta básica. básica viu? É um kit. Primeiro, porque são os itens em que são determinados... Se não me falar a memória, são 16 itens. Não me recordo, mas sim, mas são 16, 16 itens, itens que são determinados pelo, pelo FNDE, pelo que possa ser utilizado como merenda escolar. Uhum. Então não é... Porque vai dar essa quantidade, vai, vai ser a secretária explicou recentemente, que além do, da, da, daquele que, que vai já no... No kit? É, da alimentação escolar uhum. que está sendo comprada pela própria secretaria, vem o complemento da agricultura familiar, Sim. que Sim. aí ajuda a colocar outros alimentos. Então, já então, vai, vamos para um, um rápido intervalo e voltamos já já. Não, o, o Gil está dizendo que a gente vai direto? Vai direto? Vai direto. Ah, bom, então, beleza. Vamos direto. Vamos. O, o agora, é, é, se o senhor quiser adiantar logo o assunto lá do aterro sanitário, eu acho que é um assunto é, é importantíssimo é também aí para quem mora Temos uma pergunta aqui também, viu? Fique à vontade. Vamos deixar, vamos deixar as perguntas aí para um, uns 10 minutos? Bora. Final? Vamos, Bora. Pode ser, pode ser também. Vamos falar que sobre bom. o aterro, porque é um assunto que realmente muita gente fala. Então, o senhor pode falar mais um pouco, prefeito, sobre o aterro? Veja só, é... Até o sanitário, que aí é uma obra muito cara, Sim. mas muito cara. A avaliação feita pelo apóstolo, passamos dois anos em estudo, que esse estudo é fazendo um levantamento diário de quantas toneladas de lixo Caxias coloca todo uhum. dia na rua. Hoje, pra, são, hoje são 80 toneladas. Praticamente 100 toneladas. Quase 100, né? 100 toneladas. Eu sempre digo, abrevinho, 100 toneladas de é, por Isso é dia, por dia? Por dia. Dia. dia. É muito. É muito lixo. E é aí muito... você, depois, você divide esse lixo por bairro, depois você vem por residência. Tudo isso, a gente precisa ter essa, todo esse conhecimento na palma da mão para fazer um processo licitatório compatível que a gente deseja. Quando a gente somou, então isso vai custar... É claro que isso é um processo que ninguém faz um processo de, de um ano, nem de uhum. dois, nem de cinco. É um processo de do tempo, de 20 anos. Tá? Então são 200 milhões. De reais. Yeah, yeah. Vai ser uma concessão para uma empresa e privada? Isso, isso, a concessão. Mas... A concessão, ela faz o aterro sanitário. Sim. Quem mantém a coleta do lixo é a prefeitura. Ah, é lá, tá. Continua a prefeitura continuou... fazendo isso, o trabalho agora, da agora sim. Nós vamos, depois de feito o aterro sanitário, nós vamos fazer o um processo seletivo do lixo. Para que as pessoas possam ganhar seu dinheirinho separando esse lixo. Mas isso somente depois do aterro sanitário. Sim. Fechado. Mas quer dizer que o nosso lixão ele é tão antigo que mesmo com o aterro sanitário construído... O problema do lixão ainda vai perdurar por mais um, por mais dois. Nós fazemos o um sistema de tratamento do lixão, que é. não se acaba da noite para o dia. É Até verdade. porque ele entra em decomposição. Lixo de 10, de 20, de 50 anos é naquele ponto. Com certeza, né? Isso. Mas nós reduzimos aquela fumaça. Nós estamos, a prefeitura contratou alguns carros de pipa. Estão molhando constantemente todos os dias, o lá. dia todo. Todo dia. E pode olhar que realmente houve uma redução. É um carro específico para isso. Mas isso é uma forma só paliativa de fazer com que essa fumaça não chegue aos olhos, ao pulmão das pessoas que moram ali perto. É, e eu sei bem, porque eu moro ali no Ipem, eu sei Bom, bem quanto essa fumaça incomodava. E como, pois é, agora realmente houve uma redução grande, assim. já foi autorizado, já foi lançado o edital, agora é esperar que essas empresas só... possam vir para que a gente possa começar a trabalhar. Com relação a uma... A... Vai, ele vai ser financiado só por Caxias ou por município da região? Inici, inicialmente é o município de Caxias, tá? A gente precisa só Caxias? Inicialmente, certo. mas depois que venceu a licitação, começou a construir, nós vamos implementar o conceito de consórcio, uhum. chamar o Ministério Público e exigir que cidades como Coelho Neto, Afonso Cunha, Duque Bacelá, cidades como Aldeias Altos, como São João do Sorte, como Matões, como aqui, possam, ah, é, é longe, possam junto, né? mas é melhor gastar esse Sim. dinheiro e economizar na saúde pública, Sim. é melhor gastar esse dinheiro do transporte e manter a cidade limpa. E eu e... acho que os municípios da região se ajudam. Eu, é isso que eu dizendo, vai assim. ficar menos para... Ele vai gastar menos. Vai gastar menos. Vai gastar menos, né? é. vai gastar menos. Quando você botar na ponta do lápis, ele gasta menos. É verdade. Tá? Então, a Prefeitura de Caxias, novamente, será a mãe de todos os municípios. Um projeto piloto, como é o projeto da Escola do Engenho d'Água, que é uma escola de a tempo integral, primeira escola de tempo integral, integral. investido, para ó, nadar de ó, projeto bacana. piloto. Fala, cê, cê, piloto. vocês estão falando em escola aí, e aí o pessoal do... já estão pedindo escola no povo, em vários povoados aqui, mas é, dentre eles o povoado Paiol. Porto Paiol. Porto Paiol. Sim. Porto Paiol. Será? Estão pedindo. Essa vai ser feita também lá? Sim. Eu, eu não me recordo... É... São 12 escolas na Zona rural. Eu não me acordo de cabeça que foi uma. Agora eu lembro que essa do Porto do Paiol, eu lembro que a gente foi lá perto, teve uma reforma de uma não, escola. Foi uma ampliação no Monte Valeriano. Monte... Ah, Monte do, Valeriano. Do lado, do Monte é Valeriano. verdade, não foi no Porto tá, Paiol, não, é verdade. Tá, então nós trabalhamos nas ruas, trabalhamos no campo, nós estamos dando uma melhorada. Agora assim, ó, eu só não posso dizer agora, aqui, se né? porque a determinação das escolas foi. Eu sempre digo que eu faço a parte política, uhum. mas existe a parte técnica a parte técnica é da Secretaria de Educação. Talvez corpo... lá eles queiram uma ampliação ou é construção? Não, não sei. É, esse, eu é, não, não sei qual, qual é o desejo dele. Bota aí, Domingos. Bota aí para gente explicar direitinho. Ah, eu, mas, Domingos Almeida, explica aí. Mas eu aí. quero dizer para você, senhor, se lá está faltando, nós vamos com certeza aí melhorar. Mas vocês estão querendo? É uma reforma ou é uma. Construção, uma, uma, uma Construção. Como é que vocês. Nós vamos explica ter aí, Julimã. Nós vamos ter, Julimã. O maior Natal Iluminado da história de Caxias vai acontecer agora. Com oh, né? novidade: resgatando o, o nosso turismo. Resgatando a autoestima do Ótimo. nosso povo. Porque antes, eu sempre dizia: eu morei em morei Campina Grande, me formei lá. Eu sou Fábio, eu quero conhecer da cidade, eu enrolava. Eu enrolava, porque eu não tinha o que mostrar. Agora não tem um roteiro turístico. É um drama, Agora não tem o turístico. Você mostrar a Trilha do Amor. você mostrar a Beira Rio, que vai estar pronta já já. Você mostrar o Parque Ambiental, a você nossa Veneza. A Praça, as três Passas, que eu digo, Passa da Bíblia, Passa Chapada, agora Passa da, da, família, da família. A família. A Veneza em si. O nosso Natal Iluminado. Nós temos que mostrar. É o nosso, nosso Mirante da Balaiada. O nosso Shopping Popular, que vai estar pronto isso no próximo ano você vai ter um roteiro turístico. Nós vamos mandar confeccionar o nosso calendário e o nosso roteiro turístico. Ah, pois ótimo. Porque a gente precisa aqui em Caxias também. E aí... Faz um virtual também. O que eu quero dizer é que a gente não tem que contar o um problema de Caxias hoje. É que a gente só conta com a, com a empresa pública, a prefeitura. A empresa privada tem que atuar. Carnaval, ah. Timon, temos a Pereira, todo particular, privado. Olha, privado. Deixa, deixa eu fazer só uma, uma ponderação, prefeito. Porque eu vejo a prefeitura, ela faz... Nesse circuito, esse circuito oficial do Natal Iluminado. Agora, eu acho que valeria muito mais se cada pessoa enfeitar a sua casa Sim, também. Mas, mas é isso que eu digo. Poxa, ficaria é muito legal, Não, né? É, é isso que eu digo. A gente precisa é, ter. Abraçar, um, né? Um tem abraçar. Ter a poder. ideia é, é e o um entendimento que nem tudo é só a prefeitura. Exatamente. Eu que amo essa cidade, eu implantei porque eu estou prefeito. Mas nenhum outro teve coragem de implantar. É, é por amor a esse município. É por amor à geração de emprego e renda, que quando chega Natal tá iluminado iluminado, o cara vende um balão a mais, ele vende o um cachorro quente, ele vende o um bombom, ele bota a cama elástica. Eu, eu, senhor... eu vou provocar quem tem dinheiro, sabe por quê? Porque eu vejo assim, ó, ali no, no centro da cidade, o que tem de comércio. É, tá é isso que feito pra aquilo ali ficar bonito não, de noite. Não, mas, mas assim, ó, bacana. só tem a iluminação da prefeitura. Se cada comerciante enfeitasse o seu comércio, à noite ficaria lindo, cara. Ficaria e, eu ficaria dizer, muito lido. e eu vou dizer a vocês. É barato, não é caro não, é caro para é quem é. não tem, mas esse comerciante tem que entender que quanto mais ele investir, mais verdade. ele produzir na cidade, mais ele vai vender, ele eu atrai, produzir, ele atrai. É. precisa fazer isso, eu faço a minha parte, eu crio, eu dou a ideia, mas eu preciso, quando eu planto uma árvore, que eu planto nas comunidades, nos bairros, nas avenidas, é necessário que alguém vai lá e regre a água, é. com a água, com água é verdade. porque senão vai morrer. Mas eu fiz minha parte. Gente, eu vou deixar de ser prefeito. E quando eu deixar, tudo isso vai se acabar? Não, não pode se acabar. E assim, e volta a dizer, é, eu ia falar aqui, mas eu falo política, <risos> eu falo segundo bloco em política, e eu vou falar depois. Não, não já ficar tá à vontade. Já, já, já emendou o segundo mas, bloco. Mas, ficava... mas, mas antes de entrar, eu, em, ainda falando de obras, Sim. antes de entrar em política, o senhor tocou num ponto, mas foi rapidinho, e isso é importante a gente falar, porque é uma obra que a gente passa, ver tá lá, passa, ver tá lá. O Shopping Popular. Com, com, a que pé está, o que está que faltando, quando é Olha, que vem? É, o maior sonho meu e do meu pai era o Shopping Popular. O Shopping Popular vai estar pronto no próximo ano. E meu pai não está aqui para ver. Infelizmente. Meu pai, meu irmão, uhum. e muita gente ligada a mim que queria ver o Shopping. E eu comecei, não com o beijo de meu pai, que foi lá no início da pandemia, em junho do ano, junho do ano passado. É, o que, que eu pensei? Que não adiantava eu fazer obras se eu não cuidasse do que é mais importante, a vida. Que gente, é a vida das pessoas, né? Então, todo recurso oriundo dos cofres públicos, que seja governo federal, estadual ou municipal, eu precisava investir na saúde pública, para que essas pessoas pudessem depois enaltecer o trabalho do município e aplaudir as obras inauguradas. Isso. Então, eu paralisei todas as obras. É verdade, eu acho, um paralisei todas as obras, porque a maior obra que um ser humano pode fazer é transformar esse óbitos em vida. Enfim, né? Então esse era o meu objetivo, transformar e paralisou as obras. Agora, contornando a situação, não tendo agora nenhum internado lá, consequentemente não tendo tanto gasto, eu ainda tenho gasto na manutenção da equipe profissional do Covid, porque se chegar lá eu tenho que tratar, mas Deus permitir, nós vamos ter que já reduzir essa equipe também. Mas consequentemente eu começo a apertar e sobrar uhum. mais um recurso. Chamei a empresa e pedi que colocasse a obra todo vapor. E eles já retomaram as obras, estão trabalhando na parte interna, na parte que vai confeccionar o elevador, que esse é o mais demorado, e eles me deram um prazo para entre março e abril, ocorrendo tudo bem, é. entregando os, os dois elevadores, fazendo manutenção, mantendo tudo lá dentro, que lá dentro tá quase pronto, máximo abril, maio, é só... Agora eu, vai eu acho dentro. que vale uma explicação aqui, prefeito, porque eu, eu, eu também escuto isso, né, quando eu, eu passo na rua, as pessoas dizendo olha, tá demorando a obra, aí eu, eu, eu costumo dizer <risos> o seguinte, que ela ali não é daquele recurso carimbado não, né, o que é é um recurso que é arrecadado pela prefeitura, é isso mesmo? Ele não é um recurso carimbado, tipo uma emenda que alguém enviou. chega, não. É, e, é acumulado. Esse é um recurso que vocês vão juntando ali da prefeitura, isso, explica um pouco da construção do... digo são recursos próprios, são recursos oriundos do IPTU. Do IPTU, exatamente, assim, da arrecadação. Do IPTU, do ISS, do ICMS. Então, assim, na verdade, agora a população está vendo para onde vai o recurso. Por exemplo, o hospital, 20 milhões de reais, os equipamentos, com o teito, uhum. foi recursos oriundos do IPTU, de economizar. Recurso agora do Shopping Popular, das praças. Recurso do IPTU, aquele IPTU que você paga na sua casa, 30, 40, 50, 70, 80 reais, a gente junta de todo mundo, dá um milhão, a gente começa a trabalhar. Junta de outro, do ICMS, do ISS, começa a trabalhar. O dinheiro que vai pagar a faculdade, dos alunos, é o dinheiro é. da recadação do município, do IPTU, recadação própria, do ISS. Então, assim, ó. A população está vendo não o recurso sei, sendo investido. Ninguém né? vai dizer, por isso que nenhum prefeito fez. Porque eles pegavam esse dinheiro e botavam em outro canto que eu não sei. E aí eu pergunto, Caio, esse dinheiro sempre existiu. E para onde esse tá dinheiro ia? Para onde? Pra tá pra onde? Pra pra onde? onde? Então, assim, ó, eu não vou dizer que sou a melhor pessoa do mundo, mas eu tenho a, a condição de falar que eu não tenho um processo por desvio de recursos públicos. Que eu nunca tirei um dinheiro da prefeitura que não seja o meu salário. E que todo o dinheiro que vem dos importes, são devolvidos em forma de obras. A parte da Bíblia, para quem é evangélico, sabe que é um sonho antigo é. da, da, da comunidade. E eu fui um prefeito que fiz. Agora, uma coisa aqui que o senhor também já anunciou e, e também falou que é, deve ser com recurso próprio também, é, é o Sim. Minha Casa é 10, né? Como é que tá esse, é, vai iniciar quando pronto, esse projeto? Pronto, Minha Casa é 10, já está em fase final do processo solicitatório. Às vezes... É próprio é, também, recurso é, próprio? É recurso próprio, é recurso, recurso próprio. próprio né? Às vezes a gente pensa o seguinte, o prefeito anunciou e ainda não fez. Gente, eu não posso meter a mão no dinheiro da prefeitura. O dinheiro não é meu, é do povo. Pelas leis federais, há necessidade de uma contratação de empresa através de um processo chamado licitação. E que, que muitas vezes pode demorar 30, 60, pode demorar seis meses, depende de como vai andar. Uma empresa que acha que foi injustiçada, ela entra na justiça. Até que a justiça julgue, para o processo da continuidade, ele paralisa. Então acredito que, ao fim de dar todos os prazos, acredito que até o final deste mês. A empresa ganhadora será publicada e a partir do próximo mês começaram os sorteios. Cada uhum. mês nós iremos sortear 10 casas e para que a gente possa transformar tudo isso. E assim, enquanto eu estiver na frente dessa gestão do município, essas casas continuarão sendo entregues e doadas à população Já As pessoas não, não uhum. vão ficar pagando igual a Minha Casa e Minha Vida não. não né? É uma casa totalmente gratuita, totalmente gratuita. É bem verdade que a gente não vai, nesse momento, dar o terreno para a pessoa. Uhum. Se a pessoa tem a casa de palha e de taipa, a gente destrói e constrói a casa de alvenaria, entrega na chave documentada. Até com regularização fundiária? Até com regularização feita. E legal. Então, assim, uma coisa que nunca aconteceu, vai acontecer agora. E não Muito é financiamento, bom. como é a Vila Paraíso, o Jardim Coutinho, que a pessoa paga todo mês. Nosso não irá pagar um centavo. E volto a dizer, eu porque não tenho deputado federal do meu lado, mas se eu tivesse um deputado estadual do meu lado, um deputado federal do meu lado, um estadual e um federal Caxias estava muito melhor Do que está hoje Porque os deputados que nós temos Que se dizem e ser de Caxias Eles trabalham para as coisas não acontecerem É muito simples justificar isso Julimar, muito simples Todo recurso que vem para Caxias, se eles conseguirem Vão dizer que vão enaltecer O prefeito, mas ele tem que lembrar Que vão enaltecer a cidade e a população Aí eles não fazem O que, que eles fazem? Eles trabalham lá em cima junto ao governo do estado, eles trabalham junto ao governo federal, para que não venha nada para Caxias, Caramba. nada. Porque se não vir nada para Caxias, aí eles é a imaginação dele. O prefeito não vai construir nada, ah, então o prefeito ainda, não vai asfaltar nada. Atrapalha. Pois é, é, o prefeito não vai construir nada, não vai asfaltar nada, não vai pagar ninguém, vai ser um péssimo prefeito, o povo não vai gostar dele e é onde eu entro. Olha o lado que eles pensam, eles pensam só em ocupar o lado negativo, na verdade, é, verdade, na hora de inaugurar uma obra dessa, a pessoa vai estar do lado, o senhor vai estar do lado dela e, e vai dizer, oh, essa obra foi enviada, dizer... foi enviada pelo fulano de tal, como, como o senhor está fazendo, inclusive lá no no Lavras, né? lá, lá quem foi que enviou o recurso? Lá quem enviou foi o senador, o Roberto, senador Rocha, Roberto Rocha, né? a quem eu aproveito e Sim. disse isso ontem na frente do governador Flávio Dino. É... Eu é. acho que essa, essa questão política, ela deve ficar para a eleição, é, né, é, gente? É porque é o seguinte, lá, levam oh, para o pessoal quando tem que ser a favor da população. Eles é, levam é, para brigas e pessoais, eu, é eu, eu E eu lhe digo aqui, sinceramente, o quanto a gente vibrou quando o Caxias elegeu três deputados. Pois é. Sim. Poxa! Sim. Hoje, eu, eu até disse ontem, tem, eu não sei se vocês perceberam, ontem eu estava na inauguração de uma escola e meu pai, é, meu pai, Zé Gentil, ele era muito emotivo, eu também sou, muito Verdade. emotivo. ele era mais do que eu. E o que a população fez por ele, tornando o deputado mais votado da história desse município, hum, hum. tornando o terceiro mais votado do estado do Maranhão, mesmo tendo paralisado sua vida política após 20 anos, Isso ele, era, ele era grato o tempo todo, grato. era o deputado das mães, o homem mais humilde que eu já conheci. Então, todos os eventos que eu fazia, eu olhava para trás e meu pai estava chorando. Mas chorando de emoção, Verdade. chorando de orgulho, de eu estar prefeito e fazer tudo aquilo que um dia ele quis fazer. Então ele como deputado, ele estaria me ajudando a transformar essa cidade, tá? Mas o deputado Zé Gentil não está presente. Deus o levou, achou que devia o levar e ele está lá com ele. E eu disse ontem na inauguração de uma escola. Ele disse nessas palavras mais ou menos, Caio, que meu pai gostaria de estar ali. Se ele estivesse ali, com certeza eu estaria procurando ele atrás de mim e ele estaria com os olhos cheios de lágrimas e as lágrimas sendo derramadas uhum. pelo, pelos olhos. É. E que eu tenho certeza... E dizia dessa forma, não duvidem, não duvidem se hoje chover. Se chover, eu ouvi isso aí, eu se ouvi, chover é são as lágrimas do Zé Gentil chorando de alegria e abençoando a cidade de Caxias. Num sol grande que nunca passou pela minha cabeça <risos> chover. Muito calor e muito sol. É verdade. E nós fomos para o Parque da Cidade e eu lembrando essa frase o tempo todinho. o Parque Ambiental. Para, para, para o Parque Ambiental. Quando, da inauguração, que eu fui dar uma volta com o governador Flávio Dino, a chuva caiu, e nessa hora todo mundo olhou para mim e falou assim, ó, teu pai tá abençoando a última inauguração. O um dia, teu pai está chorando por alegria e através da chuva que você falou. E foi muita alegria, porque foi muita, foi eu muita achei chuva. Legal, né? eu, eu, eu achei legal que, é, é, que o senhor tava lá dançando na chuva, né? Eu, sim. Eu disse, eu disse ao governador o seguinte, governador, primeiro, uma de brincadeira, você, você não tá tão magrinho, governador, você consegue correr aqui nessa pista ele Fábio, eu não aguento muito, vamos correr. Aí correu eu, ele, Amanda e o Brandão, Brandão os quatro. E do 20, 30 metros, ele parou, cansou. Ele falou, começou a chover. E a chuva caiu de uma forma torrencial. Aí tinha uma, uma tendazinha do lado, que a tenda cabia 20 pessoas e lá tinha 200. Então molhou todo mundo. Molhou todo mundo Eu falei: assim, governador, vamos tirar uma foto nessa chuva? Fábio, vamos tirar. Ele foi comigo, minha filha, e tirou uma foto. Depois eu falei assim, governador, se uma criança falar que lhe ama... Ele falou assim, é verdade, porque pela inocência da criança, não tem por que falar sem não sentir. É verdade. Se ela sorri, é porque ela está feliz. Meu governador, se a criança pedir um abraço, é porque realmente, Fábio, ela quer ser acalentada com o calor de uma pessoa que ela se simpatiza ou gosta. Governador, eu acho que está na hora de nós irmos banhar na chuva. Ele Fábio, eu não banho na chuva dentro dos meus 10, 11 anos de idade. Está na hora, né? Eu, eu não quero é, é nem a saber tempo. a sua idade agora. Quer dizer que banhávamos na chuva, nós voltaremos a ser criança. Quem nos olhar, vai nos, vai nos olhar com esse sentimento de que nós somos humanos, que vai nós vai. estamos nos dedicando ao município e que através da nossa atitude, nesse momento de um verdadeiro sentimento natural e verdadeiro, voltando a ser criança, é assim que nós vamos governar o nosso Estado e eu, o nosso município. Ele olhou para mim e falou assim, <risos> Você merece um crédito de confiança. E fomos banhar na chuva. <risos> Aí boa na chuva. Eu, Amanda Gentil, Carlos Brandão e Flávio Dino. Quando nós entramos, automaticamente todo mundo. Todo mundo banha na chuva ele, também. Nós gravamos um vídeo e assim, e esse momento ele nunca vai esquecer. É legal. E assim, quando Deus coloca a mão, Caio, Deus absorve todas as coisas ruins. É. Tomei banho na chuva, num prêmio no, no noturno com muito vento, estou aqui. Com a garganta perfeita, com a saúde perfeita, graças Lugre a Deus tranquilo, né? tranquilo, ótimo. E eu tenho certeza que o governador Flávio está no mesmo jeito. Brandão sabe que deslumbrado, sabe que deslumbrado. Essas essas atitudes que enaltecem o município. Por exemplo, eu estive é, ontem lá, lá no Parque Ambiental e lá quando eu fui disse, governador, o governador disse, pegou o microfone na mão, de uma pessoa e falou assim, eu não, não, não me peçam mais nada porque gente já dei tudo. <risos> eu vi. Aí eu peguei o microfone e falei assim eu comecei a discursar e falei assim, governador mas eu vou lhe pedir tem uma coisa que muitas pessoas gostam de pedir eu estou aqui em nome de todo mundo ele olhou para mim assim lá vem o fel ah, vai pedir refocados governador desça desça do degrau que você está estava no degrau mais alto que eu porque eu desci para poder discursar desça e me dê um abraço que é um abraço ao povo de Caxias eu não me lembro de um político ter feito isso Verdade. Ele mesmo disse no meu ouvido, que isso ele nunca ia esquecer, porque isso nunca aconteceu na vida dele. Por que eu fiz isso? Porque nós somos políticos, nós somos carentes. Verdade. Nós somos carentes de um respeito, de um amor verdadeiro, de um aplauso verdadeiro, de um abraço totalmente daquela, sem interesse no aspecto de conseguir alguma coisa, mas interessante no aspecto de acalentar o nosso coração. Como reconhecimento eu mesmo. Eu preciso, né? eu sempre digo, eu tenho, eu tenho tudo na vida. Às vezes o que me falta, eu digo, se o povo quer me pagar meu trabalho, ele me paga com um sorriso. Ele me paga com um abraço. Ele me paga com atitude que possa enaltecer o nosso governo. Eu não falo nem com voto eleitoral. Eu falo com a simpatia de dizer assim, prefeito, você está no caminho correto. Você está trabalhando de forma correta. Não da forma que muitos políticos fazem, também não são todos os políticos que pensam assim. Exato. Como tem políticos um desonestos que atiram pedra é. nos outros políticos, Verdade. que criticam os políticos que essa é a minha função. Inclusive, eu chamei meu opositor lá na frente e disse, Isso. pelo governo estadual, pelo nosso vice-governador e futuro governador, Carlos Brandão, eu chamo aqui o deputado para vir até onde eu estou e me dê um abraço. Porque eu vou buscar todos aqueles que fazem oposição, que quem está lá fora não tem culpa do atrito político e não merece... Ser Exatamente. destratado, o que merece é a melhor qualificação possível, a melhor é qualidade correto. nas obras, o melhor aparato, uma saúde de qualidade, educação de qualidade, infraestrutura de qualidade. Voltaram na gente. É a obrigação nossa ter o discernimento, é obrigação nossa ter a capacidade de trabalhar um com o outro, nos unirmos e trazer para a população que nós temos de melhor. E, e aí a, e é o é. correto, né? Porque... Cara, não é para existir inimizade, disputa política, não é que vai existir inimizade. É lá no tempo da eleição, né? Principalmente porque tudo tem que ser em prol do povo. E o correto seria os dois deputados que nós temos Aham. estarem juntos com a prefeitura, Verdade. trazendo mais obras para Caxias, trazendo mais recurso para Caxias. Ó, oh, eu, eu quero aqui fazer um, um, um adendo aqui, antes da gente retornar para essa questão da, da política... Estão pedindo aqui que eu fale o nome, da, a, a, o nome das pessoas Ó, Obrigado aí ao, ao Raio do Ramos a Jace Mouzinho Estão pedindo aí que a gente fale do concurso também é, Como é que está o processo aí de chamamento Estão pedindo também aqui Com relação à, à escola lá do é Do povoado do Porto do Paiol Ele está dizendo, olha, as crianças estão estudando Estão estudando lá no baú Mas a gente gostaria de ter uma escola aqui é, me parece que houve uma reunião com o senhor é, em 2019, com um o né? Já me acordei, já me acordei. Nós vamos... tratar é, sobre o assunto. Nós vamos chamar o secretário para que a gente possa, de forma rápida, já resolver esse problema de Porto Paiol. Vamos resolver Bro, com O meu nome do rapaz aí é o Domingos. Pronto Domingos, aí, Domingos. Domingos, tenho tá certeza. Eu estou dando a minha palavra... Nós vamos de imediato trabalhar e ver que se é a escola com uma, com duas, com três, com quatro, com cinco, com seis sala de aula. O que for preciso, nós vamos fazer. Eu vou autorizar a ser feito. Show de bola, ele Isso aqui é do sexto ao nono ano, prefeito. Pronto. Muito Pronto. bem. É, Zé da Ana tá, tá, tá bem com a gente aí do Caxirimbu. Escuta aí o que, é que ele falou. Ele me viu aí um show Só bem né? que. Não com... ah, tem que como. Qual o nome do povoado? Bem aqui da manhã. Pronto. É, prefeito. Só para, enquanto os meninos veem ali as outras perguntas, é, o senhor fez uma defesa. Primeiro, senhor, é. no mesmo ato em que o senhor convidou o seu principal opositor na última eleição para marchar unidos, né, ou seja, para ajudar o governador Flávio Dino e também Albrandão a governarem o estado do Maranhão, o senhor ao, conclama para a unidade política do grupo e também fez uma defesa da deputada Daniela Tema que sofreu uma agressão política lá em Tuntum. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses dois momentos, né? A unidade, Por que é, que é importante a unidade política mesmo na mesmo na divergência local política? Primeiro eu, eu vou começar ponto a ponto, Julimar. É, ontem quando me retratei, quando eu me referi ao que aconteceu na cidade de Tuntum, eu me referi à deputada Daniela. Eu, eu procuro nem citar o sobrenome, porque eu acho que ela tem um sobrenome dela, tá? E eu entendo, sim, que a pessoa tem que crescer com o que ela tem, sim. tá? O meu sobrenome é gentil, mas é a minha família gentil, tá? Então, assim, quando você fala o útil do fulano de tal, ele pede a referência dele. Eu tinha um vereador em Caxias chamado Stefano Queiroz. Ah, que verdade. Ele não tinha nada a ver com Queiroz. Pô, família, é verdade. E ele se separou da filha dele, Queiroz, e ficou, ficou o Pronto. Fica... É então ele tinha que ser Stéfano. É a identidade dele. Então, é senhor, eu quero eu fiz referência à deputada Daniela pelo trabalho que ela tem desempenhado no Estado do Maranhão. Hoje é procuradora na Assembleia em defesa das mulheres. É verdade, procuradora da mulher. Da verdade. mulher na, na Assembleia, no Estado do Maranhão. E ela tem feito um grande trabalho em todo o estado do Maranhão. Mas eu defenderia qualquer uma outra mulher, Caio. útil qualquer outra mulher, eu ia estar defendendo. Mas a Daniela específica, é porque ela foi maltratada em cima de um palanque Falando. político por defender uma população criticada pelo prefeito atual da gestão, que eu não faço isso. E eu digo, qualquer homem, porventura que seja homem, não é só que veste a causa, Ele tem que entender que todos merecem ser respeitados. Como um ato de humanidade de ontem, eu pedi um abraço ao meu governador, Flávio Dino, que isso não me deixa menor e nem mais mostra a humildade que eu tenho. Se eu tivesse que dizer, Flávio Dino, eu te amo por estar fazendo um governo, um governo bom no Maranhão, que duvide de mim o que quiserem duvidar. Mas pelo povo da minha cidade, pelo meu estado, pelo meu município, eu o farei. Então, no mínimo, eu sempre digo que às vezes você tem um amor de irmão, você tem um amor de respeito e você tem um amor de sentimento homem e mulher. Então, eu sei respeitar aos políticos, que fazem com que as coisas possam, possam funcionar. Quantas vezes eu admirei o presidente Lula dizendo que um homem como aquele tinha total, total respeito de todos os brasileiros do Nordeste específico, da minha vai. cidade como um todo. E eu dizia, se eu tivesse que abraçar e beijar o Lula, beijaria com o sentimento de irmão de um homem que está bonificando uma pessoa pelo trabalho executado. Então o prefeito devia respeitar, primeiro, a mulher. Segundo, por ser moradora de lá e por ter, ter sido fazendo um, um trabalho grande, por sempre fazer um grande trabalho na cidade de Tuntum, pré Indústria e região no Graças. estado do Maranhão. Terceiro, por ser procuradora da mulher na Assembleia no estado do Maranhão. Quarto, por ser deputada estadual. Só uma, uma pergunta, ela, ele, ele também faz parte do mesmo grupo político? Do mesmo grupo político. Aí é o mais um da, um motivo, da, né? Mas quinto, foi parte do mesmo, tinha mais que respeitar. Um, é. Ele tinha que subir lá em cima e fazer o que eu fiz ontem com o deputado Adelmo. Chamar ele e pedir um abraço. As minhas críticas são de forma, quando atinge o governo e critico a minha cidade. Aí eu estou na defesa. Mas eu chamei por acreditar. Chamei o Adelmo por acreditar naquele momento. Que a gente precisa somar força e ele mostrar por que ele foi eleito. Porque se ele trazer para Caxias, emenda e botar para a prefeitura trabalhar, eu sou o primeiro a dizer na televisão e na rádio que ele fez isso. Mas até agora não fez. Os três deputados, quando meu pai era vivo, somente um deputado trouxe uma ambulância... Para o hospital de Caxias, para o deputado Zé Gentil. Verdade. Um mandou para Chapadinha, outro deu para o estado. Mas não trouxe para Caxias para não enaltecer o governo municipal. Absurdo. Deu, Bom. é devolveu. Dele, ele recebeu a ambulância. E devolveu, ele devolveu. devolveu. Mas não ele deu. abriu mão de dar para o mas, município. Dá. Não deu ao município. Isso é, é muita maldade. Mas é decisão individual quem planta a colhe. Voltando à questão de tum-tum. Tá? É inadmissível, é inaceitável. É inaceitável, porque você tem um poder na mão, porque você tem um mandato na mão, achar que o autoritarismo vai se sobressair a tudo aquilo que você imagina, deixando, que, deixando de poder mostrar o humano que você é, o coração que você tem. Ele podia chegar... Espírito público, né? Eu, eu, eu, se ele fosse lá, se fosse aqui em Caxias, diria com o maior prazer, como eu disse, disse muitas vezes que eu admirava todo o trabalho desempenhado pelo, pelo prefeito Humberto Coutinho, se eu pudesse dizer, Humberto Coutinho, eu amo Humberto Coutinho como um ser humano, como trabalho executado, enquanto eu fui vereador e prefeito, eu diria e digo em público que isso não passa vergonha. Não me faz fazer vergonha. Então, chegar lá no palanque, cara quero pedir chegar e dizer assim, ó, se, se não quiser dizer, Daniela Tema eu amo o uhum. seu trabalho, eu amo você. você, eu gostei de você no meu grupo, venha para cá, eu diria e isso não me afetaria de forma nenhuma. Eu disse que hoje o que mais me deu vontade de falar e eu não posso, é dizer assim como eu disse, eu disse, eu disse na Assembleia, Tava, a deputada estava lá na, na Câmara Municipal. Quando eu disse, eu tinha vontade de olhar meu irmão e dizer assim, ó meu irmão, eu te amo. E hoje eu não posso dizer, Caio, que meu irmão não está do lado. Hum. Procuro dizer então, assim, ó aproveite esse momento, que a política é muito passageira. Olha nos olhos, com todo o respeito no mundo, que o amor não é só de homem para com mulher, não. Não sei de sentimento de ter uma relação é, homem-mulher, mas de respeito. Então, olha nos olhos, deputada. Lá, tum, reconhecer, tum, tum, né? Precisa da senhora. O povo de Tuntum ama o seu trabalho. Eu faço parte do povo, eu preciso do seu trabalho, eu preciso somar. Então eu não admito esse tipo de coisa. E fui na defesa dela, sim. Liguei, quando eu vi as imagens, liguei de imediato para ela. Deputada Dandjela. Deputada, eu chamo assim porque eu procuro sempre colocar uhum. os nomes das pessoas corretas. Tá? Claro. É, a gente, Ana gás Ana é Dugais não é a Ana, tinha que ter o nome dela. É ela não é gás? <risos> Exatamente. Ela não é, não é Dugais, tá? Então assim, ó. <risos> Mas se cada um, eu sou o Fábio Gentil, porque meu sobrenome é Gentil, eu disse, deputada Daniela, não faço parte nesse momento, nesse momento que eu não sei o dia de amanhã. Sim. Amanhã eu posso estar aqui em Caxias, juntamente, fazendo um trabalho para ela, e amanhã ela pode ser a minha deputada estadual. Tá? Eu sou parte de um grupo em que o governador Flávio Dino Carlos Brandão tem um condições de conversar comigo e de ajudar. Se amanhã nós entrarmos no consenso e falar assim, ó, a deputada Daniela Temo será a deputada de Caxias, não vejo nenhuma dificuldade. A deputada Daniela será deputada de Caxias, não vejo nenhuma dificuldade. Como se ele disser que é um outro, também não tenho dificuldade Sim. nenhuma. Eu sou de grupo, eu quero um deputado que trabalhe pela minha cidade, porque o melhor deputado para a gente é um deputado que comunga, um deputado que está do lado do governo municipal, porque o meu interesse é desenvolver a cidade. Com então, eu não admiti o que o prefeito armou, o que o grupo do prefeito, eu não vou dizer que foi o prefeito em si, Tá? porque eu estou até sendo acusações sem ter provas cabíveis para isso. Mas o grupo ali, foi um grupo político que fez com que tentar desmoralizar, tentando dizer que o momento político não era dela e sim dele, fizeram aquilo de constrangimento, não respeitando nem a figura máxima que foi a figura do Meu governador cara, do Bernardo. Estado do Maranhão, Flávio Dino. Que o Flávio Dino, no ato humano, puxou para o seu lado, eu vi no vídeo, abraçou ela e deve ter falado alguma coisa que eu não sei o que ele falou para ela. Mas com certeza foi uma palavra... De força. E eu diria para ela, naquele momento, se fosse se eu fosse governador, eu traia pro meu lado e falo assim: não te incomoda, porque se ele não te ama, eu te amo. Eu diria dessa forma: eu te abraço, eu conduzo a cidade e vou defender qualquer mulher, como a minha filha, Amanda Gentil, viu um ato desse lá na cidade de Pedreiros, Pedreiro, é onde um vereador do sexo masculino tomou o microfone tomou, de uma vereadora. Tomou dois. Tomou, aí ela Pegou vereadores. Pegou o microfone emprestado, licença, puxou para cá foi. e ele foi e tomou e disse: ainda disse. Ainda disse me compre um bode. Com uma <risos> forma absurda, uma forma absurda de menosprezar a mulher. Eu não admito. Minha filha gravou um vídeo dizendo que o fato de ficarem caladas as mulheres estão dando condições que os homens possam sempre abusar. Então, assim, nós queremos, é, Julimar, em que a gente possa ter o espaço conquistado. Eu sempre digo. Eu Participação não, em igualdade de condições, Eu né? não imponho, eu não imponho, eu conquisto as pessoas. Eu conquisto com o meu trabalho, com a humildade que eu sempre tive e que eu sempre tenho. Eu não esculhambo, mas eu critico o lado errado. Então, a minha defesa, a deputada Daniela, a todas as mulheres do Maranhão e do Brasil, serão eternas. Porque eu acredito que só juntos nós possamos melhorar esse Estado. E as mulheres, sim, precisam ser respeitadas e vou respeitá-las sempre. Então, fica aqui. Com certeza, não sei nem, não tenho procuração do deputada Daniela, não sei se ela me escuta. Não sei se isso chegará a ela, como não sei uhum. se ontem chegou a ela. Mas quero dizer que, independente disso, não sou votado lá em Tuntum, Minha filha não será votada, se não tenho um compromisso de, voto, de ser votada uhum. por ele, Então, não estou fazendo a defesa minha. O fato de ter algum interesse. tem interesse na amizade e no respeito. Esse interesse eu tenho. Mas quer dizer, mandar, se ela estiver me ouvindo, ou alguém estiver ouvindo, que passe para ela. Que ela vai ter minha defesa sempre. Eu, eu estando prefeito ou não, irei defendê-la. E se eu puder contribuir, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Ajudaria qualquer uma outra. Vale se ressaltar é soltar aí, para depois dizer que é uma coisa só porque é pessoal, porque eu tenho interesse no âmbito político lá, não defenderia. Como minha filha defendeu a vereadora Exatamente. e eu também entrei na defesa. É uma questão de moral, né? E Caráter, vou, né? E vou continuar. E se tivesse, eu diria assim, ó. É, se, tivesse que, que, se eu pudesse fazer de imediato alguma coisa para mostrar o Maranhão que a atitude do prefeito foi totalmente equivocada, porque se eu fosse ele, eu iria me desculpar, eu me desculparia, nesse momento ele se tornaria muito maior. Tendo a humildade de dar um passo para trás, dizer que foi o grupo que fez, mesmo sem a convivência dele, mas pedir desculpa em relação ao grupo e dizer que isso não vai acontecer, Exato. porque eu também não revidaria dessa forma. Ele fez, mas eu não faço e eu comungo a todos os prefeitos que não façam dessa forma. Eu peço aos prefeitos que não fazem dessa forma. Né, Dessa forma que se conquista uma população. Deve existir respeito ah, é, acima de tudo. É verdade. Ó, nós estamos já, já às 14 horas, nós estamos já um pouquinho extrapolando aqui. Vamos, tem, vamos ver as questões aí, só de, de, de algumas perguntas pergunta de, de texto aí, rapidão. Uh, quem é que está falando aí? Olha. A, montar, a, é um. Não, pois é. Uma senhora mandou mensagem que ela não falou Cássio, o nome Cássio. dela. Cássio. Ela falou em relação a um poço no povoado Baixa do Engenho, ela disse, prefeito, professor, não esquecer da gente. É, veja só, o município é, tem 835 povoados, dos quais mais de 50% não tem água de abastecimento, não tem poço para abastecimento. Todos nós queremos o nosso sendo beneficiado, mas nós queremos escola, nós queremos estado vicinal, nós queremos um de saúde, nós queremos um posto Volto a dizer, é, se eu tivesse do meu, lado, do meu lado, a prefeito quando eu falo eu, prefeito, prefeitura Sim. tivesse do meu lado um deputado federal, que pudesse mandar esse recurso, estava tudo resolvido então que a população entenda que nós, nós precisamos para melhorar a nossa qualidade de vida um deputado federal, atrilhado ao governo municipal, porque quem vai cobrar sou eu, se você confia em mim, se você acredita que eu faço melhor, tenha certeza que quando eu pedir voto para um deputado federal ou para um deputado estadual eu estarei pedindo com a certeza de que eles irão encaminhar para Caxias, através de mim, através da prefeitura, aquilo que vocês precisam. Volto a afirmar, nós precisamos ter um grupo político e que a população possa entender isso. E nós vamos conscientizar e vamos mostrar e vamos trabalhar para isso. Então, em relação a Baixo do Engenho, como em relação a todos os povoados, nós fizemos um processo licitatório agora de 30 postos ano que deverá ficar pronto até o início de novembro. Mas não dá para contemplar todos os povoados. Serão apenas... 30 povoados, mas já fiz, já perfurei, muito mais postos da em quatro anos, do que os é outros não fizeram nos últimos 20 anos. Rabotei, não sei quantos, muitos quilômetros, de quilômetros de, de rede de abastecimento d'água, no município de Caxias. Então, nós, aos poucos, nós estamos trabalhando um pouquinho de paciência e tenho certeza que os nossos deputados irão trazer recursos para construir mais sistemas simplificados. De abastecimento e e maior, esse tá grupo nossa. está trabalhando, o seu grupo ah, tá. vai trabalhar com apenas para um federal, vai trabalhar para um federal estadual, só estadual como é que já está a esse... Quantas, Ó, é, os argentinos deputados argentinos sempre diziam que não precisava de um deputado precisava de um pai, eu tinha certeza que o pai não ia atrair a gente nunca não ia atrair o município de Caxias tá? quando eu direcionei eu provei por A mais B por, um, por A mais B que estava que certo. Que certo, infelizmente Deus levou então o município de Caxias terá sim nós teremos o nosso governador nós teremos o nosso senador nós temos o nosso presidente da República, mas, de mais importância, nós teremos o nosso deputado estadual uhum. e o nosso deputado federal. Então, assim, por porventura, você, embora não sabendo os nomes ainda, porque ainda não foram divulgados, mas você passou uma pesquisa na sua porta, que é o nosso candidato. É o candidato do prefeito, Fábio Gentil. Uhum. Porque o candidato do prefeito, o candidato da prefeitura é aquele candidato que trará os recursos para a estrada vicinal, para a agricultura familiar, para a educação, para a saúde... Os pós postos por iluminação pública, como nós estamos botando LED em ah. todo o povoado, região d'água, todo o povoado, até para semana está 100% coberto de iluminação em LED. Oh, legal. Então isso mostra que se eu tivesse um deputado do meu lado, o federal e o estadual, eu tinha o estadual, mas eu levou, nós já estaríamos, é, é, estaríamos fazendo muito mais. Muito, muito, muito mais. Engenho Onde ah, é? Engenharia. Engenharia. Ah, ah, já está. Posso É a iluminação. Em LED, em LED, em LED, é verdade. Bacana. Em LED. A Nazaré do Bruno já está em LED também. Eu o paraíso todo em LED, a gente é. continua todo em LED, algumas O São duas... Pedro vai ser também todo, todo LED em LED. Todo em LED, todo em LED. aí ó legal. Esse é, aos poucos nós vamos. Eu, não, eu vou finalizar minha gestão. Caio, Hudson, Julimã. Com toda, se Deus permitir toda a cidade de Caxias iluminação em LED. Caramba. Olha que nenhum prefeito fez isso. Muito mal. Cara. Então muito eu estou mostrando aonde está o recurso. E volto a dizer. Estou sozinho, estou sem deputado federal, sem deputado estadual. Então, se vocês querem me ajudar a trabalhar mais, nós vamos construir mais casas no projeto Minha Casa é 10, trazer iluminação de público de qualidade, trazer mais segurança para o nosso município, mais escolas, mais creches, mais postos de saúde. Como vou dizer, imagina o filho de vocês estando numa creche com todo é um parque de diversão, com a brinquedoteca, que é a interatividade do professor com o aluno no aprendizado educacional. Isso pela primeira vez em Caxias vai acontecer, que já vou autorizar o processo licitatório agora. Tem uma fonte de energia solar, coisa que vai ficar para os próximos 20 anos, não é para mim. Eu não estou botando no meu sino não estou botando na minha casa, estou botando para a cidade de Caxias. No Qualquer é outro prefeito, como se passado nenhum nunca fez. Por que, que nós vamos fazer? São dezenas e dezenas de obras, coisa que nunca aconteceu em Caxias. Eu tenho orgulho da cidade que eu vivo, porque eu tenho um prefeito de respeito. Prefeito, tem só. Porque assim, a gente já estourou o tempo aqui, mas eu só vou ler rapidamente aqui. Já perguntaram ali sobre o projeto das casas, a mulher tá ali, e o projeto das casas? Não, já, já, já falou agora, já, já falou aqui já. Duas vezes. É, agora estão perguntando sobre o concurso. O senhor está chamando aí, né? Todo mundo já, né? Praticamente já está. É tá com 85, está com 90%, prefeito? prefeito? Concurso? É, é, eu até reuni agora, eu reuni nesse concurso agora, segunda-feira, foi que foi ponto facultativo. Eu reuni com a comissão do concurso puro. Eu estive com o vereador Chiquinho, eu pedi do vereador Chiquinho com Comissão do Concurso Público. Dos 1187, já chamamos mais de 800, entre 800 e 900. Então chamamos uma boa parte. É tá. Primeiro, eu quero dizer, para que a população entenda sim, população não. São todos, 1178 todos, parece, todos, né? É, 1178. É, é, é, 87, 87, 87, 87, né? 87. Então assim, Primeiro, o concurso foi idealizado por mim. Se o concurso foi idealizado por mim, é sinal de que eu queria... Chamar. Chamar. chamar. É primeiro ponto é esse. Segundo, houve um cancelamento do concurso por, é, por fato, pelo, pela justiça. E eu entrei na justiça e readquiri o direito do concurso. Depois, é houve um, um motivo querer chamar. Houve uma suspensão da, de não dar posse aos conquistados. Eu entrei na justiça e ganhei e dei posse aos conquistados. Mais um motivo que eu quero. É um motivo. Vamos lá, outro ponto. O concurso encerrou no final de 2020. E eu prorroguei o concurso por mais dois anos. Se eu não quisesse, eu nem prorrogava, cara. Se eu prorroguei, é sinal de que eu quero que o concurso tenha valor, tá? Tem uma lei do Bolsonaro, que é um sete, lei complementar 173 um de 2020, em que eu não posso ampliar a folha de pagamento, de que eu não posso é. criar novos cargos. É Aquela do teto de gastos, né? Isso. Oh, rapaz, aquilo ali atrapalhou Pô, todo mundo. Então, senhor, assim, eu não posso criar cargos, eu não posso ampliar salários até 31 de dezembro de 2021. Então, até o final deste ano, eu não posso chamar os concursados, está na lei, nem chamar concursados, não depende de mim, lei foi feita para ser cumprida e não ser discutida, tá? Eu, se você entrar tá com mandato de segurança e, e vir a determinação judicial, eu cumpro a determinação judicial, tá? Então, senhor, contanto que eu reuni com o pessoal do concurso, com essa comissão que foi lá, eles fizeram uma proposta para a gente, eu acatei uhum. a proposta, eles vão passar por escrito, com o objetivo de janeiro, começarmos a retomada, após a lei, o fim o, fim da, o prazo ah, da lei, vamos chamar todos os conquistados, contando que até o final de 2022 a gente só todos os pega... conquistados estarão aptos a assumir as funções. É, é, é, é muito complicado, porque você quer uma coisa aí, tem hora que é barrado pela é, própria lei. lei é, isso é complicado, né? E assim, é, tosse para que a, as coisas vem, tu, Vai ser todo vai, mundo vai. chamado. É, todo, todo ó, chamado. Nó, nós já estouramos aqui, nós estamos dentro da cota ainda, não, podemos estourar um pouquinho? É. Ah, muito bem. É porque eu tô aqui. Eu tô. É, às vezes aí. aqui a programação oh, o, aí. Fábio, o é. Giovanni Filho disse aqui que agradece muito por você ser um excelente prefeito e que está mudando a história de Caxias e mandou um abraço para você. Abraço ao meu amigo Giovanni Filho. É. Outra coisa, eu, eu, eu, eu participei, é, senhores, de uma entrevista na cidade de Teresina, em hum. Varazade lá. E eu vi várias frases que me enalteceram, assim, me anima. Eu vejo as pessoas, vou dizer o seguinte, Caio. Uhum. Por que você não, não vem ser prefeito de Caxias? A única cidade do Brasil que uhum. antecipa salário. Lá está iluminado, que Teresina capital, não tem. Para um municipal que Teresina não tem, minha casa é 10, Teresina, não tem. Uma cidade muito menor tem, por que a dele não tem? Não vem ser prefeito de, de, de Teresina. Terezina. Aí, pronto, Bom, vou dar uma volta. Aí fui na cidade de Pinheiro. Peguei o ferro bolto, na volta, uma senhora gritou. E prefeito, quero tirar os nomes. quer tirar uma foto com o senhor. depois não. Ela vai e diz. Você é prefeito de Caxias? Eu digo, senhor, você é Caxias, Ela disse, não. E você conhece Caxias? Ela disse, também não. É... E por que... porque eu lhe vejo na televisão? E o que você faz para Caxias, eu queria que o prefeito de Pinheiro fizesse. Uhum. Aí eu veio-me embora, abasteço no carro, na saída de São Luís. Foi um, um frentista do poço falou assim, ó, sou prefeito de Caxias. Eu vou e lhe... digo, você conhece Caxias? Não, você me conhece também, <risos> não. Mas lhe vejo na televisão. Tá vendo? Por que você não vem ser governador do estado? <risos> na hora certa eu vou ser governador do estado. Candidato uhum. a governador. Por que você não vem ser prefeito de São Luís? Porque eu fui eleito para ser prefeito de Caxias <risos> e vou conduzir. Isso mostra lá fora Luís, é o quanto o nome de Caxias é bom lá fora. A gente só precisa propagar, gente, para o nome ser bom, a gente só precisa propagar, Julimar, a verdade, o que a gente está fazendo. E eu tenho certeza que o apoio de comunicadores, que são os senhores que fazem, através da rádio, através da, da televisão, através dos podcasts, através dos, dos blogs que vocês têm, as informações verdadeiras. E assim a gente vai... É voltar. verdade, é, o prefeito, só para a gente, já estamos estourados aqui o tempo, mas só para encerrar, estão pedindo que o senhor fale sobre recuperação de estradas vicinais. Só para. Oh, é porque um, um, a pessoa é do Buenos Aires aqui, né? Pronto. Qual o nome dela oh, aí? Oh, pronto. O oh, oh. ah, Elisvan Gomes. Pronto, o é, Elisvan. É, agora mesmo, é, nós fizemos a cabeça da ponte lá do Povoado Lava e do Povoado Cajueiro. E já encaminhando uma PC, que é uma Poclan, mas cavadeira hidráulica, no sentido de Buenos Aires, para cavar material. As ladeiras todas serão feitas, todas serão feitas, as ladeiras. E vamos fazer uma limpeza na, na, na, na, na, na, na, na estrada que liga ali o Fumo Verde até o Buenos Aires. Mas nós estamos num processo licitatório. Para fazer 500 quilômetros de estrada vicinal. Maravilha. Acredito que em novembro deve estar pronto para fazer a nos estrada. Três distritos? Um o, o três distritos. Ontem o senhor também anunciou aquela estrada lá do. É, do engenho d'água ali, que é, vai até é, São é, Martins, né? É, é, da da MA Cliquil Neto Exato. até São Martins. Gente, o nosso templo. Só, só, só, só uma informação vai lá, vai. antes da gente. Antes da gente estourar aqui. Ah, já estouramos 15 já minutos. Já. já estouramos tudo? Já por 15 minutos. Essa tempo. estrada lá de Buenos Aires, é. prefeito, são mais quantos povoados? Ah, que serão, são mais. Tanta pergunta, 10 viu? povoados? Mas, tem Mas, tem pergunta. Mais tem uma de 10 outra, povoados. Só com, só com uma estrada tem só, uma só outra né? Outra né? ali do, do Junto São Pedro também. Mas né, nós estamos trabalhando na cidade como um todo. Ó, nós vamos voltar cirurgias eletivas. Nós é estamos construindo um ponto de saúde no. Vila, Vila, Vila Paraíso, Vila, Vila, Paraíso, Paraíso. Vila, Vila Paraíso, Nós vamos ampliar agora o um serviço de endocrinologia lá no PAN. Nós estamos ampliando hum, os nossos profissionais. É verdade, vai ter psicologia lá também? Psicologia no PAN. No PAN, no PAN também, Nós, né? a, a, a, Abrimos a questão da, da, da, do assistencialista, da assistência social, do plantão social nas escolas. A verdade é, passou na câmara, o senhor já sancionou. Pronto, já sancionei, já está aprovado. Vamos tentar... Em... Então agora é lei, isso, plantão é social lei. é lei dentro das e escolas. Vamos tentar introduzir né? psicologia dentro das escolas, coisa que nunca existiu e não, não excelente, no Brasil. excelente, excelente, excelente tá? isso aí. Então, isso. senhor... Tô implantando... Como é, o prefeito, psicologia as... dentro das escolas? escolas. Psicologia. É, é. Psicólogo, psicólogo é um suporte para os alunos. Para que só não assistir, às vezes o aluno ele, né, não consegue assimilar, porque ele tem um problema em casa e não sabe relatar, é só um psicólogo vai entender para tentar ajudar. Na faculdade se tem esse, esse Portanto, serviço, né? E assim, então, Faculdade impl... particular, particular. Já <risos> <mais> <risos> ainda. Vamos implantar é. asfalto, implantar calçamento de piso intertravado, de piso sextavado, de asfalto, de paralepipo, Vamos construir o BS, vamos construir estrada vicinal, vamos construir escola, reformar uma escola é, pagar bônus salarial como já pagamos, vamos introduzir novo conceito, implantar biblioteca, implantar é parque de diversão para as crianças, implantar é, a, a brinquedoteca, gente é muita coisa para é. um prefeito só. Eu já ouvi o prefeito me ligando, pisa, sabe o que, brincadeira. Prefeito, divide só um pedacinho para a minha cidade. <risos> Rapaz, então, é, é, prefeito, eu, ontem o senhor falou, eu queria só entender. Eu, o parque esportivo, você falou... É, pronto. O é o Cia? Não, não, não. O Cia é, é, uma... é uma obra federal. federal e o parque esportivo é tudo que abrange lá. Certo. Então nós teremos lá é, um campo de futebol, dois, dois campos de beach soccer. Nós teremos lá quadro poliesportiva, quadro, quadro poliesportivo... Pista de atletismo, pista de, de, de Cooper, nós teremos lá é, uma sede da, uma, uma, um, lá. uma guarnição da Guarda Municipal, é todo o que mais já está já licitando, acredito, nesses próximos 30 dias começa a ser efetivado para valer. O oh, legal demais. O, o Lava Jato, foi baratinho, mas um projeto social que mais tem valor. Passa é. lá agora. Tá nota? Tá lavando muito mais, é então, muito essa, mais. Essa agora... quadra aqui da Coab, cara, aquela de, de, vôlei. de vôlei ali muito bacana. Assim. É. É. Sim, fizemos. É. E já tô sendo procurado por várias vai <risos> para fazer. Agora vamos ter o torneio de queimados. Mandei autorizei a reforma de mais de 10 praças agora, que o secretário Gentil Neto está fazendo. Estou sabendo que você vai recuperar ah. os ginásios também. Aí? Todos os ginásios serão recuperados em Caxias, Ótimo. todos os ginásios. A Amanda Gentil está andando em todos os bairros, verificando os problemas das obras públicas municipais e trazendo para gente. A Amanda tem sido é, na, na ausência do meu Mas pai, deixa, do meu irmão. Eu, eu vou perguntar, o senhor responde se quiser. É, é verdade que ela será uma candidata a deputada? É, quer dizer, está é, trabalhando para pré-candidata aí é, do grupo? Só, a, Amanda, a Amanda em si, ela... Com a do meu pai, eu queria muito... Ela se formou, é engenheira civil, trabalha como engenheira, é profissional. E assim, a minha paixão pela profissão fez com que talvez a apaixonasse também. Mas ela pegou essa, essa questão desse vírus da, da política. <risos> ela é apaixonada pela política. É a mosquinha ela, azul Ela né, acorda da cedo, ela pai, o que, que eu posso te ajudar, o que, que eu posso fazer? Pai, está faltando um medicamento, tá ela vai se vira ela resolve. Ela não senta o meu pai, do meu irmão. Deus me deu ela de presente. E assim, e eu sei que a Amanda pode ajudar a cidade de Caxias muito mais. Eu vou finalizar meu mandato daqui a três anos e três meses, mas se a Amanda estiver lá, a gente pode fazer um grande trabalho e a Amanda Verdade. tem... Um... E eu, eu lhe digo mais, Caxias está precisando de um deputado federal. Então tá? a Amanda, ela Caxias tem Caxias esse tá desejo, precisando. esse anseio de contribuir com a cidade, tá? E ela vai entrar num momento em que o Maranhão é o único, único Estado que não tem uma mulher, não tem uma deputada federal do sexo feminino. É a único Estado. Consequentemente, está sendo os estados que mais acontece o feminicídio, que mais tem problema com as mulheres, porque não tem mulher que defenda. Você que é mulher, lembre-se disso, as mulheres merecem ser respeitadas. Quando você vê candidatos mulheres, tenha certeza que elas vão com carinho, com respeito, tratar o Maranhão melhor. E quando for a mulher direcionada e indicada pela Prefeitura de Caxias, muito melhor ainda, porque você tem o apoio da Prefeitura, apoio de quem ama o município, e tendo a certeza que essas mulheres vão contribuir. Então, se eu pudesse ter uma estadual mulher, se eu pudesse ter uma federal mulher, com certeza seria prerrogativo, para mostrar em que eu não sou machista. Pelo contrário, eu defendo o sexo feminino porque eu tenho certeza que eles vão contribuir cada vez mais. É uma redundância, mas é, é, é perguntar se o senhor apoia é o Brandão, né? Porque ontem você já, já deixou claro, né? O Brandão é, é o cara mais simples que eu já conheço. Humilde e humano. De palavra, o um Brandão de compromisso. O Brandão, eu conheci ele como pessoa. Vice-governador durante sete, quase sete anos. Totalmente e íntegro e compromissado com o Estado. Fiel escudeiro, do governador Flávio Dino. Vai assumir o governo do Estado em abril do próximo ano, dia 2 de abril. Será governador de qualquer forma. Deverá ser candidato. Contará, sim, com o apoio de Caxias, porque eu sei... Que com o Brandão será mais asfalto, mais educação, mais estradas vicinais, mais UBS, mais posto artesiano. Caxias vai se transformar na gestão do Brandão. Eu aposto e acredito nisso. Mas Senhor. nós vamos ter, Caio, como comprovar isso antes. Deus é tão bondoso com Caxias que é. Brandão vai assumir em abril. E Nós temos de abril até outubro para ver se isso vai acontecer. Se acontecer, Não eu é. tenho certeza que a população saberá Bom. reconhecer como forma de dizer que a minha gestão está boa, que a nossa gestão está daquilo que a gente espera, vão direcionar o apoio para que o prefeito deseje. Sabe por quê? Porque votar num candidato contra a Prefeitura Municipal é ter a certeza que ele não vai mandar nada para Caxias nada, que vai ser, é ser contra o prefeito. Então, candidatos bons aqueles candidatos indicados pela Prefeitura Municipal de Caxias. Muito, muito bem, eu, gente, nosso tempo estourou todos os limites, perfeito. Você tem você tem esses você momentos finais aí para fazer suas considerações. Não podemos mais alongar, porque senão vamos puxar minha orelha aqui. É vai dar um metro aqui minha orelha. Primeiro, é, é claro, é, eu vim aqui na Rádio Guanaré faz muito tempo. É. Tá? Então a gente retorna hoje com tantos assuntos, com se tantos. Não se... carro, né? Pronto, vamos, vamos ah. voltar, vamos voltar. <risos> voltar a trabalhar aqui. Na verdade, a tinha é. um espaço aqui no é, café com é, o café prefeito. Com prefeito é. Vamos voltar, mas depois de pandemia a gente parou realmente para valer. Mas a gente já, já pensa em retomar. Mas quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar todos os professores. É, a magnitude da profissão do professor ela é tão grande que um dia apenas é pouco para poder fazer referência a esse mestre tão qualificado, quanto são os gestores escolares do nosso município. Todos aqueles que dão sua vida, que dedicam sua educação, todo aprendizado aos nossos filhos, que são segundo os segundos pais de nossas crianças, a quem a gente integra com toda certeza que serão bem cuidados, tanto da rede pública, quanto da rede estado, público municipal, pública estadual, pública federal, quanto a rede privada. Os professores como todos merecem sempre o nosso respeito. fique a nossa gratidão a todos eles, principalmente aqueles que fazem a educação pública municipal, que tem transformado e contribuído para que o nosso município seja cada vez melhor. Parabenizar e aproveitar e dizer, só um que eu esqueci, de um projeto que o município tem, que vai mandar para a Câmara agora, que vai ser as escolas que apresentaram o melhor IDEB, todos os professores e diretores e todos os funcionários da escola, vigis terão um salário adicional apresentou Só lhe dizer que a escola que foi inaugurada ontem tem o me, um dos melhores IDEBs da zona rural. Olha só, isso, 7, eu viu? quero valorizar cada vez mais o âmbito educacional. Quer dizer, as escolas em si vão ter que valorizar a zona Quanto melhor o IDEB dele, melhor uh, os professores vão ganhar mais e receber mais os diretores, vigia. A educação não só é do professor, Verdade. é dos pais, do vigia, do zelador, da merendeira, do diretor, é um conjunto, é uma família lá dentro. Então nós vamos mandar para a esse projeto agora, Bom, tá? Mas quero aqui agradecer aos três aqui, o Hudson, é, especial o Hudson, especial também aqui o Caio, ao Gilmar, o Gilson Angel, que está aqui na mesa comandando esse programa aqui. Dizer da alegria que nós temos de dividir com vocês esse momento. A Cidade de Caxias escuta o programa de vocês. A Cidade de Caxias confia naquilo que vocês dizem. Vocês são verdadeiros formadores de opiniões. E isso é importante. Uma política voltada não somente para a política partidária, mas uma política social verdadeira. Tá? Me colocar sempre à disposição de vocês. Eu sempre digo que sou um político e um prefeito. Eu agradece aqui. Que humilde e absolvo as ideias, Caio. Absolvo. Se eu tiver errado, eu sei ter humildade para pedir desculpa. Me desculpe, eu estou aqui para acertar. Mas se você tiver alguma ideia que some para que os nossos esforços é, traga para mim, que eu vou absorver, se mostrar onde está o problema e qual a solução, eu absorveria e ainda direi. O Gilimar me deu um problema e me deu uma solução. Mas quero aqui novamente para, parabenizar a deputada que me ligou ontem, a deputada Daniela, que me ligou ontem, dizendo que conversou com o governador Flávio Dino e que irá direcionar, através do governador, algumas das suas emendas parlamentares para o nosso Ótimo. município. Maravilha. Quer dizer, nem votada foi em Caxias, já estão plantando a semente, eu, a minha resposta para ela foi assim, plante que Caxias sabe absorver e devolver, então em termos de confiança, aquilo que fizeram por, por nós, então tudo que a deputada fizer iremos retribuir, mas qualquer um outro deputado que queira fazer, que escute, eu estou também aberto a conversar e a dizer, para o povo de Caxias que são merecedores do voto de confiança que são merecedores do nosso trabalho porque fizeram, plantaram a semente antes. muito obrigado que Deus possa abençoar, que possa conduzir num excelente final de semana, que tenha um, um sábado de glória, um domingo de glória. Um abraço a todos os evangélicos, um abraço a todos os católicos, um abraço a todos os bandistas, um abraço a todos que fazem o espírito como a sua religião, um abraço a todos os caixinhas, da zona urbana e da zona rural. Tenha certeza que o prefeito Fábio Gentil é um prefeito que, acima de tudo, respeita a população, que ama a sua cidade, ama o seu povo e entra na briga quando é da defesa da mulher. Parabéns a todos que assistem. muito obrigado, e até um novo encontro, se Deus quiser. Maravilha. Obrigado, prefeito. Obrigado, obrigado, Hudson. Obrigado, Julimar, meu amigo Gilson. A todos vocês, o pessoal do corte lá, meu amigo Marcelo. <risos> até o próximo sábado. Obrigado, Hudson. Valeu, tchau, tchau. Obrigado a você tchau. de casa, obrigado, Gilson. Até o próximo sábado com mais um Contraponto. A Quanaré apresenta Contraponto.